Meus amigos, vocês lembram o quanto se Sekiro Shadows Die wise é difícil, né? Complicado. Inclusive, a gente fez cobertura aqui no canal, a gente fez live dele recentemente, não tem tanto tempo assim, não é tão recente na verdade, mas a gente fez a cobertura, passei muita raiva, envelheci uns 30 anos, vocês lembram muito bem disso, pelo menos quem acompanhou. E se a gente dissesse pra vocês que teve um cara que zerou esse negócio sem ver nada, vendado. Pois é, é sobre isso, nós vamos comentar aqui hoje, e eu não estou sozinho, porque eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Alanios vendado e desacreditado. Desacreditado é a palavra, meu amigo, porque <risos> eu, eu fiquei impressionado, ainda não acredito no que eu vi, do cara jogando Sekiro vendado aqui, a gente vai explicar tudo direitinho pra vocês, mostrar alguns trechos dessa run, porque ela é grande pra caramba, mas obviamente, a gente vai deixar na íntegra aqui embaixo, para vocês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 vocês aqui rapidinho, pessoal Essa run, né, esse speedrun no caso Ele aconteceu num evento chamado Games Done Quick Que acontece aí periodicamente Com o intuito de arrecadar ali é tipo uma campanha de arrecadação para eles ajudarem contra alguma coisa assim Relacionada à saúde e tal Nesse caso, o câncer Eles estavam arrecadando dinheiro ali Com esses speedruns que eles estavam fazendo e é um evento muito foda, o Alan acompanha mais do que eu. É uma parada muito legal mesmo, assim, sabe? Eles sempre conseguem arrecadar uma grana legal pra poder ajudar. Só pra comentar mais um pouquinho, né? A respeito do Games Done Quick. Eles têm um esquema de speedrun que acontece direto, todo dia e tal. Só que eles têm dois eventos em específico, né? Um no começo do ano, que é o Awesome Games Done Quick, e no meio do ano, que é o Summer Games Done Quick. Esse daqui foi na né, Fundação Prevent Cancer. E de, às vezes tem alguns que eles fazem para Médicos Sem Fronteiras, Fundação Malar e tal, então esse é o direcionamento da campanha, né? E aí teve esse absurdo, <risos> né? Pois é, mano. E é justamente isso que tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, a gente vai conferir alguns trechos específicos que nós separamos aqui, e aí a gente vai comentar um pouquinho depois de ver esses trechos e tal, inclusive enquanto a gente tá vendo, mas aí, obviamente, como a gente disse, isso daqui é só pra poder deixá-los empolgados, pra poder ver a Run inteira. Porque tem muita coisa da hora que esse cara faz aqui vendado que vocês não acreditam. Véio. Aqui primeiro, Alanios, foi o trecho onde ele enfrenta o Genichiro, que a gente sabe que é um personagem muito maldito. E vocês uhum. podem ver aqui, ó, deixa eu até voltar um pouquinho. Vocês podem ver que o cara tá totalmente vendado aqui, ó, não tem nada ali pra poder ver, nem furinho, nem nada, saca? Uhum. Aí ele vai começar a luta contra o Genichiro, obviamente ele vai usar algumas das táticas que o pessoal usa em speedrun, Pra poder facilitar enfrentar o personagem. Só que assim, a coisa mais impressionante, né, Alanis, nesse nessa run desse cara, é ele saber exatamente onde estão posicionadas as coisas e como é que ele coloca o lobo na posição certa, né, mano? É, é, assim... Você, a gente vê durante a run inteira ele se posicionando de forma estratégica e tudo mais. Então você percebe que o cara meio que decorou o jogo inteiro. É. Mas, é, nessa, nessa parte, inclusive, você vê que tipo ele começa e passa correndo <risos> Corre um pouquinho, para num lugar ali, você vê que ele só dá um passo a mais na hora que ele chega na parede E aí ele já sabe direitinho, vou dar um pulinho pra trás que o Genishiro tá vindo Cara, sensacional, sabe? Sensacional Mas, o melhor ainda está por vir, né, cara <risos> Exatamente, cara Depois, a gente sabe que essa terceira forma do Genishiro é infernal mas, olha a sacada que esse cara arrumou pra poder vencer ele sem muita dificuldade, nessa forma. Reparem que ele só tá usando healing ali, sem precisar. Por quê? Porque ele descobriu um padrão de ataque do Genichiro. Isso daí a gente tá falando de uma forma assim que a gente não sabe, porque a gente realmente não sabe. Eu mesmo não sabia, saca? Eu descobri com o cara fazendo, vendo ele fazendo isso aqui. Toda vez que ele usa algum tipo de item, o Genichiro dá um ataque frontal que ele consegue dar um mikiri, usar o um Mikiri, né? E causar um dano absurdo ali na postura do cara até ele vencer, né, Alan De boa. É. E aí você, ele, ele falou que são 12 Miquires. 12 Miquires é suficiente pra deixar ele com a barra de um jeito, que aí é depois ali com um, dois golpinhos ali com fogo de artifício ele mata. Então, mano, é tipo, 12 Miquires. Ele contou. 12 mata véi. sim é uma parada assim <risos> impressionante tanto é que antes da luta mostra ele comprando uma certa quantidade de itens justamente para ele poder fazer o game tiro né usar aqueles ataques ali frontais para ele poder fazer os Mickeys necessários para poder quebrar a postura dele Entendeu? Então, assim, é muito louco. Vocês viram que ele deu uma andadinha pra frente com o lobo ali? Virou o lobo de lado pra depois andar de novo, né? Ele faz isso durante a run inteira, pra poder justamente não errar pra onde ele tá indo. É o que o Alanis falou, cara. Esse rapaz aí, ó, o Mituris, que é o nome dele, inclusive ele tem um canal lá na Twitch, vocês podem seguir lá, ó, é Mituris também o nome dele aqui, né, lá na Twitch. Ele decorou o jogo inteiro, velho, ele sabe cada centímetro desse jogo, é uma parada assim, de louco. Ele é a terceira pessoa no mundo a fazer isso. Sim. Só ele e mais dois doidos fizeram isso. Exatamente, ó. Ó, vocês viram ali agora, ó, que ele começou a andar pra frente, agarrou na parede e, tipo, pô, tem alguma coisa errada, não tô escutando nada, porque ele usa muito som também. Pra poder se mover, entendeu? Aí ele usa aquela estatuazinha que ele volta lá pro início. E aí ele volta pro lugar que ele tem que ir pra poder refazer os passos dele novamente. Aí, ó. Agora ele acertou, ó. Virou o lobo. Foi pra frente. Entendeu? Ó, parece que ele errou de novo. Aí ele pega a estatuazinha, volta e vai refazendo, entendeu? Então é assim que a RAM vai funcionando. E é impressionante em certos lugares que a gente pode até pensar assim, né, Alanis? Pô, mas deve ficar entediante demais, ele deve errar muito. Não, cara. Tem alguns momentos que ele erra mesmo, mas a maioria deles ele vai certinho, né, Lanis, nos lugares. E o que eu achei mais legal de tudo aí é que eu acho que é o que serve de incentivo pra vocês assistirem na íntegra depois. É a quantidade de vezes em que ele acaba tendo que improvisar porque é, ele fez alguma coisa errada e não tem como consertar. E isso acontece algumas vezes ali. E, é cara, é sensacional. Você vê que o cara tá vendado e ele tem tanto conhecimento do jogo que, sem ver, ele consegue improvisar. E aí, cara, nós vamos pra mais um aqui. A gente separou três trechinhos. Esse aqui é o segundo. Vocês lembram daquele macaco maldito, né? Acho que vocês lembram muito bem. A memória deve estar tá bem fresca na cabeça de vocês aí, mesmo depois de anos de jogar o Sekiro. Se liguem no que esse cara faz com esse macacão. Ele só anda assim, ó, em dash com o lobo. Ele não corre justamente pra não perder a, a questão da contagem dos passos ali, a contagem de dashes que ele faz em, ca, em, em cada um dos cenários. Ele começa utilizando a Mortal Blade, né, Alanis, de Buenas. E aí a gente pensa, pô, a gente já juntou contra ele. Uma hora ele vai reagir, vai dar uma porrada, vai sair pra longe e já era, entendeu? Mas não. O, o Ape, né, o Guardian Ape aí, o cara, ele identificou um padrão de movimento, de animação do Ape, que quando ele se move e ele dá a porrada, ele estuna o bicho. Então ele usa isso <risos> até o final, né, Alanis? É. Então, aparentemente, ele tem um ponto fraco ali na cara, que se você acertar aí na, naquela... naquela... Região, no momento certo né? Porque não é qualquer momento tem, tem que ter na posição ideal ali Pro golpe pegar, né? Você consegue manter ele em hitstun E aí você mata ele sem ele conseguir reagir E tem um detalhe que é bem interessante Que por que, que ele usa Mortal Blade pulando? É, o Seeker ele tem um glitch né? Que a Mortal Blade Ela tem duas versões A primeira normal e a segunda Que causa um dano absurdo é, O dobro, na verdade, do dano da, da normal ele faz pulando, porque pulando a Mortal Blade normal dá o dobro de dano. Exatamente. E como vocês podem ver aí, agora ele tá enfrentando o Guardian Ape sem cabeça, que é tenso pra caramba, principalmente por conta um desses gridos aí que causa terror e tudo. Mas ele usou já todos os itens possíveis, usou ali os confetes e tal pra poder vencer ele mais rapidamente. Vocês estão vendo ele que ele fica testando o parry justamente pra ele não tomar uma porrada ali sem querer, entendeu? Mas aí está, Lance. É, e ele, no caso, né, essa parte do macaco não tem muito o que fazer, é, ele, se ele não acertasse os parrots e tudo mais ali, ele ia rodar, porque ele não tem um padrão, ele é super imprevisível, eles comentam até isso E tem mais um detalhe também, que isso daí eu não sabia, fiquei sabendo depois, sabe aquele arroz que você acha no templo lá, Kai? Aquele arroz quando você come ele, ele fica enchendo sua vida direto durante um tempo Então, se você toma dano, ele recupera O que que ele fez ali? Ele usou o pacificador, que é pra não morrer de uma vez com o terror Usou o arroz pra vida ficar enchendo Então na hora que o macaco grita, o pacificador impede o terror de encher completamente E você morrer por conta do terror e o dano, o arroz fica enchendo toda hora. Olha, olha, olha que estratégia muito louca, tá ligado? Ele fez um então, mix-up não... ali de itens e tal que favoreceu pra ele na batalha, sacou? É um treco de doido, assim, cara. Realmente é muito impressionante, saca? Mas nós temos mais um trecho pra poder mostrar pra vocês. Porque nessa run que ele fez, né, Alanios... Ele não fez o final que a gente enfrenta o Ishin lá nas três fases e tal. Que é difícil pra caramba, todo mundo sabe. Ele fez o final, que eu esqueci o nome, Alan, você lembra do nome? Shura. Onde ele concorda com o pai dele, que é o Coruja. Maldito Coruja, meu Deus. <risos> que ele depois enfrenta ali a Emma e o Ishin, velho. E essa luta, vocês podem reparar aqui, ó. Já tá no finalzinho do vídeo. Vocês vão ver o tempo que ele consegue matar esses dois bosses aqui, cara. Só vamos. Ó, já vai enfrentar a Emma. Ó, ele pegou um padrão de ataque dela também, mano, ó, pum, usou o Mikiri. E agora é isso, Parry, Coquinho. Parry, Coquinho. Coquinho. E é isso, cara. Coquinho. Coquinho. Você sabe que é o pior? Mano, é muito impressionante, cara. Pera que vai a gente, sem venda, fazer esse negócio e erra tudo. Erra tudo, com certeza, <risos> exato. A gente olhando, não faz. É um timing muito específico, assim. E reparem que ele não erra, cara. Eu, pelo menos, não lembro dele ter errado. Quando ele vai selecionar item ou trocar habilidade e tal, ele sabe a posição de tudo, Alanios. Tudo, velho. Até quando ele vai trocar os itens ali embaixo, as ferramentas prostéticas e tudo mais, ele não erra, velho. Ele não erra. Impressionante, cara. É incrível, incrível. Você pode ver que ele usa Mortal Blade pulando toda hora, né? Ali no, no Ixin. É, eu nunca enfrentei esse Ishin, mas eu já vi os caras enfrentando e tal, e não é fácil. Sabe? Sim. É, é um boss difícil pra caramba. É, tem um, um padrão complicado ali e tal E, mano, é isso O cara decorou tudo, entendeu? E ligou o... O, o Fuxy <risos> Olha a empolgação dos caras, mano Ele tem desviado o golpe ali Exato. Mano, não dá, cara Não dá, sabe? Oh, é... é incrível, sabe? Assim, é uma coisa que quando o Alanis comentou comigo, eu falei, não é possível, não é possível que esse cara fez isso, não. E aí eu tava ansioso esperando eles lançarem esse vídeo no canal do Games Done Quick, eles lançaram lá e eu assisti a run todinha sem nem ver o tempo passar, galera, porque, sério, se você fica de boca aberta com as decisões que o cara toma, assim, conforme o gameplay vai passando, a forma como ele se movimenta com o personagem... Ah, ele selecionando os itens, comprando as habilidades... Durante a run, ele não vai só direto no caminho que ele precisa ir, né, Alanios? Ele pega outros caminhos para poder pegar habilidades que ele precisa para poder enfrentar outros personagens. Então, assim, o cara sabe o jogo todo, irmão. É impressionante, Alanios. É chocante. Eu acho que essa é uma das melhores speedruns que eu vi até hoje. Sim. E eu super recomendo vocês assistirem porque, se eu não me engano, eu acho que ela tem um glitch só. Assim, ele zera ela inteira ali sem fazer bug nenhum, tá? Ele passa tudo na raça mesmo. Tem um glitch só que é pra ele cortar caminho, né? Que é o que eles chamam de serpente, acho que é Snake Skip, né? Que também, né, cara? Sensacional! Nossa, velho! Sensacional! Véio. Snake Skip é sensacional! Eu recomendo que vocês uh, entrem lá na página do Games Done Quick assistam uh, esses speedrun e outros que tiverem lá e tudo mais para dar uma força porque assim, não que eles precisem dessa força e tal, porque pô, os caras tão muito cacete ali, mas é, é porque é legal fazer parte, sabe, dessa comunidade, é legal fazer parte, presenciar esses eventos e poder contribuir, né, nem que seja assistindo o vídeo e dando um like e tal para ter mais divulgação. Sim. Primeiro porque os speedruns são impressionantes. Segundo, porque essa do Sekiro é um negócio que você nunca mais vai ver igual. Exatamente, cara. Eu tô até aqui com o canal mostrando pra vocês aí no vídeo, pessoal, ó... É esse aqui, ó. é só vocês procurarem o nome A gente vai deixar o link aqui pra poder ficar mais fácil Mas quem quiser aí já vendo o vídeo né, e procurar Games Done Quick, só acessar aqui se inscrever Aqui eu não tô inscrito porque eu tô deslogado Aqui eu tô usando o Chrome no modo anônimo e tal Tem várias speedruns, como vocês podem ver aqui De games muito consagrados ó. Legend of Zelda Link to the Past Halo Combat Evolved Fallout New Vegas, tá vendo? É muita coisa aqui, cara Tenho certeza que tem muitos games aí que vocês curtem pra cacete Que vocês vão encontrar nesse negócio aqui também Eu já procurei vários e achei E aí? isso né Se vocês quiserem que a gente traga mais speedruns que a gente curtiu aí, a gente vai adorar comentar sobre isso com vocês, tá? Vocês falam pra nós. Exatamente, cara. Deixa o feedback aqui embaixo nos comentários, pessoal, por favor. O que, é que vocês acharam da speedrun? O que, é que vocês acharam da gente trazer sobre esse evento aqui? Essa speedrun também? Fazer essa reação? Fazer comentários em cima da speedrun ali também? O que, é que o cara tá fazendo? Macetes que o cara usou e tudo mais? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. O feedback é muito importante. E também o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho.